9 horas da manhã, algo nesse sítio assim, tem um solzinho, mas é coisa rara, tá? Normalmente não, normalmente é tudo no local deles aqui mesmo, não mexe não, só mexe com o amigo. Eu acho que para ser igual, a gente tem que mexer aqui no Árvore do Sul, é a partir de, de julho para agosto, sabe? Automaticamente porque a temperatura ainda está fria, automaticamente, que é ainda, mas já começa já, a gente mais uma mexidinha um melhor, porque o mês de junho é muito perigoso. Então agora nós, nós estamos entrando em quatro meses, que é o, é, que é o que é o perigo que mais morre no Brasil. Né? Contando meio de abril, abril, maio, juiz, julho. Tá? É a época de maior perda. Então, eu sempre falo pessoal fazer é um, um preventivo. Quem não tem veterinário, eu sempre falo pessoal. É, eu não oriento a usar remédio de potes nenhuma, porque a gente não é veterinário. Mas só por experiência, então tem, tem é, um, um, um preventivo que eu gosto de dar aqui em casa, que é o coxinópolis porque ele é um né? não é remédio, então, eu gosto de dar, cada até quatro meses, eu gosto de dar um pouco, um, uns 15 dias para eles, tá? é isso que eu diria, é, enquanto o frio é isso, tá? tem capadinho, não mexer muito, né, tomar com, cuidado com os ventos que vem do mar, vento frio, né? nós aqui que seria o, o, o, o, o, o leste, aqui o sul, o sudoeste, o leste, e o sul, tá? então, o vento norte para nós aqui, assim, não tem problema nenhum, para o para nós não temos só o vento quente. Então, tem que ser aqui, é isso. E aí, aquilo fato, né? Uma boa alimentação, né? Uma boa alimentação. Mas, basicamente, é isso, senhor né? Ouviu Ô, Vilma, e a respeito de aquecedor, você utiliza aí no teu plantel ou não? Ah, utilizo. Deixa eu mostrar para mim aqui. Mostra aí para nós aí o aquecedor que você tem. Eu, eu tenho dois, né? Eu tenho esse aqui lateral de gaiola, tá? Da gaiola, quadradinho. Eu tenho esse aqui que é mais confuso, que eu uso mais para as criadeiras. Entendeu? Né? Vou descobrir aqui. Ó. E é a respeito importante. de dar fungos, como o nosso amigo colocou, você acha que dá fungos ou não? Hum, rapaz, eu, eu teria demitido se com certeza, porque eu nunca tive esse caso esquisito. tá? É, eu sempre falo para pessoal: quando aparece um fungozinho, a né, nota ao redor do do do pardim, como é que aparece aquele, falta de pena. É entrar com uma distatina que não que é mais nada, tá? É, se você notar, se vocês notarem, se você notar, vocês vão ver que tem tomada ao lado da dela, pode ver, nas ali, ajustar o varial, uso parceleira, tá? Eu uso parceleira só de sólido central e eu uso assim como da melhor ali penduradinha, tá? E vocês podem notar que tem, tem tomada, tá? tomada para para ligar para tá ligar o, o, o, o, o aquecedor, tá? No momento certo é adequado, né? Não fica ligado o dia todo e tal, não. É só no momento certo que eu, que eu acho, tá? É aquele fato, tem é que acha, né? Mas às vezes eu passei nem ao okay, que, né? Vamos dizer.